Esse mapa aqui é legal. Vamos lá. Tentar ir lá na base deles. Eu gosto de ir lá na base deles e colocar a minha. Opa, tem alguém aqui. Ó. Tem alguém Tem alguém aqui. Ai, morri. Negócio que o time não se movimenta, cara. Os caras ficam só se escondendo, só sabem jogar se escondendo, só sabem jogar se escondendo. Poxa, cara. É doido.